E aí, pessoal, hoje eu vou falar de um passado sombrio, e esse filme é bem bizarro mesmo. Ele não é, assim, o filme maravilhoso, mas ele é interessante, tá lá presente na Amazon Prime. Traz aqui a Dakota Fanning e a Danielle McDonald. Eu achei, assim, bem... razoável esse filme, vamos dizer assim porque o plot dele é que uma detetive tenta desvendar o mistério no desaparecimento de uma criança a Ron e a Alice, culpadas por homicídio infantil, sete anos atrás, são as principais suspeitas, então nesse filme as personagens podem ser bem... Esmiuçadas, assim, sabe, quem tá assistindo pode prestar bastante atenção ali quando elas são pequenininhas e pegar várias referências pro futuro delas e o que acontece com elas realmente é bem bizarro. Então é uma coisa, assim, bem, bem legal, assim, gostei desse filme. O final não é grandes coisas, mas mostra quem realmente é a psicopata do lugar.